Um dos maiores medos dos vestibulandos é Será que conseguirei trabalhar na área em que estudo? Com a crise em no nosso país, altas taxas de desemprego e um número recorde de informalidade, não tem como não nos questionarmos sobre isso. Pesquisas dizem que para aqueles que possuem diploma de ensino superior, as chances de conseguir um emprego são bem maiores do que aqueles que não possuem. Entre 2012 e 2018, houve um aumento de quase 50% desse perfil no mercado de trabalho. E uma das áreas com maior demanda de vagas é a tecnológica, devido à ascensão da era cibernética. Vemos uma crescente procura por profissionais de Big Data, marketing digital, desenvolvimento de software, entre outras ramificações. E você, está esperando o que para fazer parte da área que mais cresce em empregabilidade no mundo atual? Acesse nosso site para conhecer mais sobre a FATEC e cursos disponíveis para você. E se inscreva também em nosso vestibular. FATEC, Ensino Superior Público e de Qualidade.